Se os alunos não vão à escola, vai a escola ter com os alunos. Nem que para isso os professores tenham de dar aulas à beira de um semáforo, onde muitos jovens ganham as moedas com que sobrevivem em Maputo. Muitas das crianças é, dizem que não podem, por exemplo, simplesmente sair daqui porque o ganha-pão está aqui. não é? Então uma das estratégias foi exatamente a partir do brainstorming, Surgiu essa ideia de podermos dar aulas nas ruas, nas estradas, nas avenidas, nos semáforos, da forma que o nome do projeto é No Semáforo se Aprende. Simplesmente é um estímulo para gostar dos estudos, simplesmente é um estímulo para, para querer voltar à escola. Desde janeiro, que um grupo de professores foi para o terreno e há aulas em diferentes semáforos. Alunos que vão e vêm, e 21 são hoje de presença regular, como Nelson, que quer dominar a escrita. Eu não, não, não quero muito, se mesmo saber só escrever, só criar só escrever, saber. porque é muita coisa, agora é muito difícil. Se você apanhar alguém que quer te ajudar, esse alguém tem que ver bem, que é esse, epa, tem amor. eu, Quando vejo essas crianças, vejo a mim também. Eu, eu, eu tive que vender badias, eu tive que eh, vender calamidade, juntamente com a minha mãe e com meus irmãos, eh, para podermos ter o pão, dia após dia. É, mas uma das coisas que, nunca, que a minha família nunca deixou faltar é exatamente a educação. Sempre, a, família, a família sempre respeitou este momento de poder ir à escola. O projeto tem a ambição de crescer, até para outras cidades. Quem passa na rua não fica indiferente. E mesmo assim vão ser futuro para amanhã. Para serem professores de amanhã, engenheiros de amanhã, construtores de amanhã, professores de amanhã, médicos de amanhã. E assim a cidade cresce cada vez mais. Sempre que eu ia para casa dizia, um, professora, que Deus te abençoe. Então eu acho que sim, estou a ajudar a uma pessoa que vai servir a nação daqui a pouco. Para começar, a meta é garantir acesso a conteúdos básicos de português e matemática e depois orientar os jovens para instituições de ensino formal.